Um pouco pra gente como, como essa questão do autismo Em mulheres, porque a gente percebe Que a gente Tem poucos diagnósticos Em meninas, quando você descobriu Com 15 anos de idade Você descobriu com o termo Autismo, ovos Não. Como é asperger. que foi? com os... asperger, asperger, você, você eu, eu, asperger. recebeu o diagnóstico? De asperger, foi asperger eu tava acompanhando com um psicóloga, né, meus pais estavam em separação, uma separação muito pesada, então eu passei por alguns psicólogos e eu parei em uma que eu tava gostando dela, né, eu tava até gostando, até ela me dar o diagnóstico, né, até eu ir pra um psiquiatra, <risos> né, e aí eu fiquei muito brava com ela. E, na verdade, assim, depois que eu tive, eu fiquei brava com todos os psicólogos que eu via. a pessoa se apresentava pra mim como psicóloga eu já pensava cara. Não, não gostava, não gostava dessa profissão mais, pra ter noção, porque eu não aceitei nada bem. E foi por conta da situação. Ela, é, é, e ela, ela era maravilhosa, eu, eu fico até envergonhada. Eu ainda quero encontrar com ela um dia e pedir desculpa pelas coisas que eu falei, porque eu fui muito brava na época. E é, eu tava passando por toda essa situação. E eu não aceitei bem, passou um tempo, e eu comecei a trabalhar num hospital. Eu passei num concurso, que era de um hospital aqui em Brasília, e eu trabalhei com psiquiatra. E trabalhando com esse psiquiatra, eu falei assim, ah, doutor, tem que você me explicar um pouco sobre síndrome de Asperger? Ele só riu pra mim e falou assim, é, né, Dani? Aí... <risos> Aí eu fui, deu uma risada e tudo, eu por quê, né? Aí ele foi, ah, seu jeito, suas coisas e tudo, o jeito que você chega, você chega no trabalho, a posição que você coloca tudo, a forma que você organiza, enfim, ele começou a, a explicar. E eu já era casada, eu estava com 24 anos, né? Eu já era casada, eu cheguei em casa, eu já estava casada há quase dois anos, e cheguei e falei, amor, eu sou asp. Aí o, o meu esposo, né, o Elias, ele o que é isso? <risos> ele foi, pesquisou, né, a gente já tava com à internet, ele nossa, agora faz muito sentido as coisas. Eu tenho ecolalia, eu tenho uma ecolaria que eu não entendia ela. Eu fui, Sabe onde eu fui entender essa ecolalia? Foi assistindo aquela série atípico. atípico. Eu até comecei com o terapeuta da Alquiles, eu sempre tive, mas como eu passei muitos anos é eu era uma autista que não entendia de autismo, então eu não procurava saber. E é assim, eu tô. Eu tô aqui sentada estudando, ou estou trabalhando, e de repente sai uma palavra. Aí ela começa a preencher minha, minha cabeça, vai preenchendo, preenchendo, preenchendo, até uma hora que é tipo um vômito, sabe? Ela sai e ela fica na minha cabeça e, e ela é. Eu esqueci qual é o nome dessa escola ali, é a Pali... Esqueci o nome, ela se dá daquelas quatro tipos, enfim, é uma dessas aí. Ela fica o tempo todo assim, isso acontece comigo quando eu tô mais estressada. Tá. E o problema é que eu conseguia fazer isso em contexto. É uma palavra, às vezes uma, chega a ser uma pequena frase. E eu conseguia dar contexto, eu consigo dar contexto. Eu invento, vem alguma coisa, eu coloco... E só que isso é o péssimo quando você perde das pessoas só para poder gente falar todo. aquilo só para poder pôr para fora aquela palavra que fica, te se encaixa, eu... você dá um jeito de encaixar ela em algum assunto, alguma coisa. Aí, uhum. meu marido, por exemplo, hoje em dia aqui em casa, quando isso acontece, eu, eu fico vergonha do meu marido, eu fico vergonha nele. Eu inventava coisa para ele, eu inventei durante muito tempo. Até que hoje em dia, quando isso acontece, ele pergunta assim... Amor, o que foi? Eu... Ah, não, não, não, não, Ele, é ele fala, É colaria. Quando isso acontecer, eu só fala, ecolaria. Pronto, eu não vou te perguntar mais nada, só fala ecolaria. E eu ainda estou lidando com isso, assim, mas foi interessante. Eu tenho muita necessidade de me mover, muita, de me movimentar. E eu fui aprendendo através das terapias do Aquiles como me regular eu chegava a andar quilômetros e quilômetros quando eu chegava naquele ponto que eu explodia, sem sentir. Brasília, por exemplo, eu morava no, quando era mais nova no plano piloto, são uns de, são como? uns 20 quilômetros de uma asa a outra. Eu, muitas vezes, eu percebia que eu estava no outro canto da asa, depois de muito tempo. Eu, eu nem tinha notado que eu tinha andado tudo aquilo. Quando eu via assim, que eu estava num outro lugar, eu ficava assim... Eu, eu não sabia que eu eu não percebia, quando eu via eu tava com o pé doendo Isso era muito comum de acontecer, essa, esses lapsos temporais Eu não escutava as pessoas, se eu tivesse no meu, que é a minha concentração Porque todo mundo fala, ah, Dani, você tem um superpoder de se concentrar Mas assim, nessas horas era péssimo, porque o paciente tava ali sangrando, às vezes, acontecendo aí, ei, ei, ei, chamando eu não escutava, eu não via, eu não conseguia ver E eu não tava mexendo no computador, pior que eu não estava então, como tática, eu comecei a ir para a porta da emergência, ficava ali em pé e esperava a pessoa esbarrar em mim. Aí, às vezes, porque eu estava com medo de me concentrar muito. Isso daí foi, mim, foi ótimo, foi um treino de vida. Assim. Eu acho que eu melhorei muito isso, porque antes era muito forte. Quando era criança, minha mãe recebia muita notificação minha. Que eu era muito desatenta, mas na verdade eu tava muito concentrada em alguma coisa Então me conta um pouquinho, você teve atraso da fala? E você não, recuperou eu... depois ou você hum. nunca teve atraso é. de linguagem? Eu tive perto de algumas habilidades, mas a fala não A fala, eu falo pelos cotovelos, acho que <risos> eu queria falar assim logo Coisa também, assim, quando era mais nova, eu gostava de alinhar muitas coisas O meu quarto, tudo era muito alinhado é, Chegava das compras do mês, eu tinha que alinhar tudo Antes de guardar, separando em tamanho, cor e tudo. Aí minha mãe achava uma gracinha, né? Meus pais achavam uma gracinha. Que gracinha, menina gosta de alinhar as coisas, né? Organizada, e... né? Organizada. E eu sempre fui nesse, nessa pegada, assim. E uma coisa curiosa é que eu não sei contar quantas vezes na vida eu fui num otorrino. Porque os... todo mundo achava que eu tinha algum problema de audição. Porque me chamava e eu não olhava. Então, eu até casada, meu marido também achava. Aí eu fui para o Otorrino também. Minha, minha audição é preservada.